Bem, vou falar aqui com o Chico, que é o diretor aqui da AgroSul, a revenda John Deere da região. Como é que o senhor está vendo o movimento, a perspectiva de vendas aqui na feira? Olha, é, nós estamos vivendo outro clima na região. Ah, é bem diferente do ano passado, a colheita foi bem melhor, e, então o, o produtor está tá mais animado. É, vamos dizer, não é um ano é, de total recuperação, mas é, os negócios já estão fluindo de, outra, de outro jeito, de outra maneira, o pessoal já está bem mais animado, já, já vê a perspectiva, é, está tá, tá em busca também de, de fazer novas aquisições, os bancos também estão mais abertos ao crédito e isso tudo tem ajudado. Realmente, nesse um dia e meio de feira, nós já sentimos uma, uma grande diferença em relação ao ano anterior. Verdade. E a perspectiva de safra aqui é boa também, né? A safra já, já a da soja e milho já ocorreu. Né? Foi, foi boa, foi uma safra, vamos dizer, muito boa. Não foi excelente, mas foi muito boa. E a safra da algodão é uma das melhores safras que nós vamos colher agora. Está começando a colheita agora. Então, realmente deu outro ânimo à região. Nesse sentido. Que equipamento aqui que o senhor está sentindo que existe mais interesse do público? É, o público está tá mais interessado em, em pulverizadores, né? é, que é uma demanda da região, e plantadeiras, né? tratores e plantadeiras, é, que é normal, porque o plantio agora, a próxima, a próxima fase, vamos dizer assim, agora é o plantio. Então, é, plantadeiras e pulsadores é o que o cliente está mais em busca, e tratores também. Bem. E o crédito, o senhor mencionou, né? existem bem mais acessíveis as linhas de crédito. É, os bancos estão mais acessíveis esse ano. É, é, é, dá para se dizer isso. Então, o crédito está mais fácil, é, os bancos estão em busca de clientes também. Então, isso favorece também o nosso lado, que é a venda. Né? Muito obrigado, Chico. Boas vendas. Obrigado, muito obrigado.